Oi, tudo bem? O vídeo dessa semana vai abordar o tema infecção de implantes mamários. Então, vamos lá. A dúvida que chega pra gente, doutor, por que que eu não posso colocar a prótese de silicone, o implante mamário, com uma infecção de urina, por exemplo? Com uma sinusite, com uma infecção de garganta? Por que que eu não posso fazer essa cirurgia com alguma infecção? A gente tem três é, possibilidades de bactérias se alojarem na prótese e aí o porquê de não poder fazer a cirurgia de prótese quando você tem alguma infecção porque se essa bactéria aloja na prótese ela cria um biofilme e mesmo você tomando antibiótico aquela bactéria não sai da prótese então enquanto você está tomando um antibiótico aquela bactéria é controlada na hora que você suspende o antibiótico por causa desse biofilme, a bactéria ainda fica alojada na prótese e depois volta a ter infecção, você volta a ter sintoma, a mama volta a ficar vermelha, tem muitas vezes drenagem de secreção purulenta, então a gente tem que estar bem atento na cirurgia de colocação de implante, seja implante mamário, seja um implante quadril, qualquer cirurgia para colocação de implante a gente tem que controlar essa possibilidade de, de infecção. E como eu estava dizendo, a, na, no implante mamário, as três vias principais são a própria pele, então a gente faz a incisão para colocar a prótese, na hora que vai colocar a prótese, alguma bactéria da pele pode se alojar nessa prótese. A segunda possibilidade é pelo ducto mamário, então você faz um corte ali na mama, abre os ductos, dentro do ducto mamário tem bactérias também, essas bactérias podem se alojar no implante. Na maioria das vezes... Isso não causa infecção, não cria biofilma. Ela não é capaz de criar um biofilma, porque a gente passa antibiótico no momento da, da, da anestesia, a gente passa antibiótico depois para casa, a gente faz uma profilaxia com antibiótico para isso não acontecer. Mas em alguns casos, a depender do tipo de bactéria, ela pode alojar ali e dar essa infecção. E agora falando da terceira possibilidade, a terceira via, que é a, o foco aqui desse vídeo, é a via hematogênica. Então se você tiver com uma infecção de garganta, com uma infecção urinária, uma infecção de pele, qualquer infecção no organismo, essa bactéria ela pode por via sanguínea, uma bactéria dentro do vaso sanguíneo, e lá no local onde você está fazendo a cirurgia, no momento que tem um sangramento ali, aquela bactéria naquele sangue se aloja na prótese. Então, por via sanguínea, por via hematogênica, você pode ter infecção do implante mamário também. Por isso, a gente tem aquela avaliação toda pré-operatória, que se você não viu ainda, assista o nosso vídeo sobre a importância do pré-operatório. E essa avaliação é feita para descartar infecção de urina, infecção de sangue. Se o paciente perto da cirurgia começa a ter sintoma respiratório, dor de cabeça, tipo de sinusite, a gente faz exame, repete exame de sangue para descartar essa possibilidade. Em alguns casos, se você já está em tratamento, diagnosticou infecção urinária, você em vigência do antibiótico, já está no final do tratamento, existe a possibilidade sim de você operar mesmo assim, porque teoricamente aquela bactéria foi controlada, ela já não é capaz mais de ir pelo sangue e se alojar na prótese. Mas na maioria das vezes a gente espera ter certeza do tratamento e remarca a cirurgia, se o paciente teve alguma, alguma infecção, seja como eu disse, urinária ou qualquer outra diagnosticada, tá bom? Espero ter sido claro esse vídeo. Qualquer dúvida, mande pra gente. Se gostou, curta e compartilha. Muito obrigado!